Olá, Vitor! Oi, gente, voltei. Tudo bom? Meu nome é Vitor. Pode me chamar de Torugo também. E sim. Eu viu? voltei. Não imaginam o prazer que é estar de volta. O vídeo é para falar sobre o Max. O Max é uma bolsa no Japão que, como vocês que ainda não viram, mas talvez tenham visto, no meu canal tem algumas entrevistas que eu trouxe para vocês com pessoas que tinham passado pelo MEXT, tanto na graduação quanto pela pós-graduação. Mas dessa vez, quem tá contando aqui toda a história sou eu, porque eu participei disso também, entendeu? O MEXT, ele é um programa de bolsas de estudo no Japão, oferecido pelo governo japonês, pelo ministério... De quem? Economia? Saúde? Não. Educação? <risos> com essa bolsa você consegue estudar no Japão por um certo tempo, com as suas despesas pagas. Tem sua viagem de, de ida e volta paga, as taxas acadêmicas também, e você recebe uma bolsa de estudos para poder se manter lá no país durante esse período. É importante então vocês ficarem ligados nessas dicas que eu vou dar sobre o MECD, porque as inscrições vão começar em setembro, no final de setembro, mais ou menos. E aí você já tem que começar a se resolver com muitas coisas, para vocês não perderem tempo com a documentação e estarem preparados para as provas iniciais, e também para o seu pré-projeto que é uma das partes mais importantes, e se você não faz isso bem feito, você, você vai ser eliminado com certeza. Então, como é que ocorre a inscrição do MEX? Primeiro, a inscrição ela é feita a partir de documentos como o formulário, que vocês vão ter que preencher com, preencher com suas informações, é, o seu histórico escolar, é, diploma também escolar, é, o seu projeto, que no caso é uma das partes mais fundamentais dessa seleção, e é basicamente essa parte de documentação que você vai precisar entregar de primeira para sua inscrição no MEXT. Normalmente, essa inscrição ela é feita presencialmente no consulado ou na embaixada. Algumas situações vocês, vocês vão ter que conferir no consulado de cada um de vocês se eles permitem que vocês possam enviar por correio seus documentos. Possível for. Tentem ir pessoalmente, porque é muito fácil ocorrer erros com a documentação. Por exemplo, você pode entender a informação de forma errada dentro de um formulário e acabar preenchendo do jeito que não é para ser preenchido, e isso gera problemas. Então, para evitar esse tipo de confusão, é melhor que você se prepare da melhor maneira, vá presencialmente, tire suas dúvidas e corrija isso para evitar problemas futuramente durante o processo de seleção. É importante que vocês saibam que... Provavelmente vocês vão ter que corrigir esses documentos várias vezes e ir presencialmente várias vezes. É um pouco cansativo, mas, enfim, acontece, é bem chatinho. Você mas... sair do país, né, gata? É, querida, se você quer sair do país e, e alçar voos por um país assim tão top, né, na pesquisa, queridinha. Vai ter que ser Work Honey. É isso aí. Feita a inscrição, gatinhos, aí o que, que vocês vão fazer? Vão aguardar a inscrição fechar as datas e logo em seguida, uma semana depois, mais ou menos as provas vão acontecer. E eu vou dar dicas sobre as provas no próximo vídeo. Então, fiquem ligadas. É... Considerando que esses vídeos que eu vou estar tá postando aqui, eles vão falar não somente do Mekst, mas também da minha experiência que eu já vivi no Japão durante um ano. E que vou viver. E que vou viver também. Daqui uns anos. Mentira, daqui o quanto antes que esse coronavírus vai sair daqui, entendeu? Não é mais. Muito... É, então é isso. E então deixem perguntas aqui embaixo sobre minha experiência que eu já vivi. Sobre o que vocês querem saber. Sobre o Japão, sobre a vida no Japão, sobre o Max também, obviamente. Suas dúvidas sobre inscrição, sobre todo o processo. Que eu vou estar tirando essas dúvidas para vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.